A discussão podia. Não, não queria centrar uma discussão em um texto, né? Então eu, eu dialogo aqui com várias coisas para fazer essa fala, e aí no final eu vou, vou deixar uma lista de referências depois para gente, para quem quiser se aprofundar, é, continuar essa conversa em um outro momento, enfim. E aí, esse texto aqui, essas quatro características aqui, eu tiro de um texto do Quirrano, do Aníbal Quirrano, que é um sociólogo peruano que trabalha essa categoria de colonialidade do poder. O que, que o Quirano vai falar? Que essa colonialidade do poder é um padrão de poder, um padrão de poder que se inicia com a colonização e que articula essas quatro características estruturantes que eu trago aqui. Quais são essas características? E que esse, uma outra coisa que o Quirano fala, é que esse padrão de poder, ele articula essas características pela primeira vez na história mundial, e essas características vão perdurar até a atualidade. Então, o eixo estruturante né, é o eixo colonial, que se mantém até hoje, certo? Então, o que, que o Kirano vai falar? Quais são essas quatro características? O redim redimensionamento do trabalho, né, a partir do advento do capitalismo, a exploração passa a se dar para produção de capital. Antes, havia exploração? Havia. Mas o trabalho ele se dava para a produção né, de outras formas, né? O acúmulo não era um acúmulo como a gente tem para a produção de capital com capitalismo. Né? A segunda característica, e aí eu não vou me centrar tanto em cada uma das características, mas na totalidade delas e no que a gente pode aproveitar dessa discussão para falar sobre a questão criminal. Né? Como, como a violência estatal é, é, maneja populações, governa populações racializadas. Então, a segunda característica que o Quirano traz é o eurocentrismo, como produção de conhecimento, né? essa perspectiva de que o conhecimento válido né? é o conhecimento racional, né? e aí tem toda essa discussão é, com o advento do iluminismo, a ideia de que a razão é o centro do universo, né? o conhecimento milenar, o conhecimento prático é visto como um não conhecimento. Né? E sempre desde a perspectiva de que a Europa é o centro né? e que as demais áreas do, do planeta seriam é, periféricas. Né? E aí uma característica que é muito importante para a nossa discussão aqui, o estabelecimento do Estado-nação como forma de controle e autoridade. Né? Para o capitalismo se... se é se colocar como, como, como sistema é, é, de dominação, ele precisa de um Estado-nação né? e precisa que esse Estado mantenha sobre a população a autoridade e o controle. Ele vai fazer isso através das leis, através das, das instituições do Estado, né? e isso é uma marca para o Quirano é essencial da colonialidade. E a próxima marca que ele vai trazer é a racialização como um modelo de classificação social universal. Né? Aquela ideia que eu estava trabalhando, falando anteriormente, que quando o europeu chega e ele olha para quem ele entende como outro, né? é, ele racializa esse outro, é um processo de racialização que vai passar a ser um modelo né? de classificação social e aí tida como universal, né? por isso que... É, é, é, o branco, né, a visão é, é, de que o branco não se racializa, né, essa visão de que o branco não passa por esse processo de racialização, tem a ver com essa ideia de hegemonia, tem a ver com essa ideia de entender que aquilo ali é uma classificação universal. Né? Então, a partir dessa ideia do Quihano, né, da, da colonialidade sendo estruturada por esses quatro elementos, né, o quirano vai dizer que a América é a primeira identidade da modernidade. E aí por que, que ele vai falar isso? Né? A América é então o primeiro espaço-tempo de um padrão de poder que vai articular duas dessas características que eu falei. Né? É a primeira vez que se dá esse padrão de poder no mundo. A codificação dessas diferenças entre conquistadores e conquistados por meio da noção de raça, e esse direcionamento do trabalho, dos seus recursos e dos seus produtos em torno do capital e do mercado. Isso está no texto do Quirano de 2005, lá nas referências vocês vão encontrar isso aí que eu estou falando. Né? Então, o que, que o Quirano vai dizer? Que essas duas, essas duas é, diferenças, né? essas duas características associadas né? é, é, vão trazer o que ele chama de divisão racial do trabalho. O que é a divisão racial do trabalho? É você ter a produção voltada para o capital a partir dessa codificação de diferenças, né? essa perspectiva que se chamou de raça, né? que se inventou o que se inventou chamar de raça, e aí, e aí todos os, os a grande parte dos, dos pensadores é, pós-coloniais e decoloniais vão dizer que a, que a raça é um signo ideológico é a perspectiva ideológica da raça, a gente vê isso no Fanon, a gente vê isso no Mbembe. Né? Mbembe é um, um filósofo camaronês que, que tem o conceito de necropolítica, que, que é o, um dos conceitos que mais está... Né? É, é, é, ele é lembrado, pelos quais ele mais é lembrado. E o Mbembe ele parte muito do Fanon né? para trabalhar a noção de raça como ideologia. Né? A raça é algo inventado por alguém. Né? inventado por alguém quando é, é, esse europeu chega é, nos outros continentes que não é Europa. Né? E esse signo ideológico de raça, é, na verdade, nada mais é do que... E aí o Mbembe vai dizer isso, ele fala que é uma efabulação, é uma ilusão que cria as condições reais, né? é uma ilusão, mas que, na verdade, é, é, é essa, o, o capitalismo vai se apropriar Dessa, dessa criação né, a partir é, dessa divisão racial do trabalho. Né? E essas duas características, esses dois eixos, eles são independentes, mas eles se reforçam né, com o capitalismo nessa perspectiva do que a gente está trabalhando como colonialidade. E aí, essa divisão racial do trabalho... Espera aí que voltou o slide, gente, perdão. Para frente que a gente vai... O que, que o, o Quirrano vai, vai falar sobre, sobre essa divisão é, que ele chama de divisão racial do trabalho? Ele vai dizer que, e aí para o que interessa aqui para a gente, que vai trabalhar a questão criminal, né, questão como o Estado lida com essa apartação dessas populações. É, a criação de uma burocracia colonial, nas colônias né, de, uma, de, um, de um Estado, né, de... de, de Dessa, dessa... A Conte, vamos dizer assim, é, no direito a gente tem uma expressão que a gente fala que é o longa manos, né? a mão longa. Né? O que, que é isso? Essa burocracia colonial que existia lá na colônia, lá na Europa, ela vai ser trazida né, para as colônias, para a América, para a África, para poder governar essas colônias e vai se associar, né, essa burocracia, a uma branquidade europeia somente os nobres vão poder ocupar determinados postos na administração colonial. Então, isso faz com que é, se associe o trabalho não assalariado sempre com as raças que são dominadas, porque essas raças são vistas como inferiores. Há toda uma construção racional, né, é, que se diz racional, toda uma construção desse saber hierarquizante, né, desse saber que surge com, essa, com o advento do capitalismo e que é impulsionado por ele, de que essa diferenciação entre brancos e não-brancos se dava de uma forma né, em que se entendia essas outras raças como inferiores, né, justificando a escravização justificando a, a, a, o trabalho não assalariado, a servidão, né? E aí o Quijano vai dizer o seguinte, que uma característica muito presente do genocídio dos indígenas aqui na colonização latino-americana, ela não é apenas né, é, consequência da, da conquista, da violência da conquista. Né? Vai dizer que, na verdade, essa, essa, essa, esse genocídio se dá é, através do trabalho, né? As pessoas morriam porque trabalhavam e eram objetificadas como uma mão de obra descartável, porque eram forçadas a trabalhar até morrer. Né? Então, quando a gente fala é, dessa descartabilidade, desses corpos, né, na formação é, do que se chamou de América, né, a gente está falando de algo... Né, e aí, voltando aqui para a minha dissertação, voltando para você, né, nesse diálogo que eu estou tentando trazer para vocês, do que me inquietava em ver que as pessoas que são criminalizadas hoje em dia e que passam por violências e possibilidades de morte, né, operadas pelo Estado, eu via uma herança, então, colonial. Né, e aí por isso que eu fui partir dos estudos decoloniais e pós-coloniais, porque eu via isso como uma herança desse projeto é, colono-capitalista. Né, pessoas sendo utilizadas de uma maneira descartável. E aí, no, no caso aqui da questão criminal, não especificamente como mão de obra. Mas entender de onde surge isso é o, o que eu acho que, que, que me trazia um pouco mais de, de coerência para tentar entender é, a questão criminal. Né? E aí, é, continuando aqui com a discussão mais histórica, né? o Dussel. Vai dizer, né, é, nesse livro dele, no 1492, a negação, né, é, é quando ele, quando a gente vai, quando se nega esse lugar do outro, né, na constituição da América, a negação desse lugar do outro vai sempre se dar através dessa contenção de populações, né, e essa ideia de raça, invenção da noção de raça e processos de racialização também vão estar na base. É, dessa dessa contenção de populações. Então, quando a gente vai estudar os estudos sobre colonialidade, eles vão é, a gente vai tendo uma, uma uma discussões que vão se dando nos estudos sobre colonialidade, né? A gente tem a ideia de colonialidade do poder, né? Que se liga o que nesse texto que eu falei de 2005, que eu vou deixar na referência. Ele vai falar que essas quatro características que eu falei lá atrás, né? o trabalho, o Estado-nação, a racialização é, e... Qual é o outro? Eu esqueci. Racialização, trabalho, que é o modo de produção capitalista que está colocado, é, e Estado-nação, eles vão trabalhar como uma, uma, eixos articuladores do que ele vai chamar de colonialidade do poder. Mas ele vai falar que esse poder para se estabelecer esse, esse, esse poder que está se estabelecendo nessa nova ordem mundial necessita do Estado-nação. Então, a chave para a gente compreender a colonialidade do poder é a ideia de Estado-nação. E aí outros, outros estudiosos sobre né, a questão da colonialidade vão trazer outros elementos, né? a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Vocês já devem ter ouvido falar nesses termos, né? O que é a colonialidade do saber? É essa perspectiva de que é, o saber racional, o saber é, letrado, né? o saber é, é, que é colocado como, como é, mais desenvolvido, né? vamos dizer assim, o saber de fora, né? essa ideia eurocêntrica. Né? É o que depois outros teóricos que vão falar sobre a questão racial vão chamar de epistemicídio. Né? O que é o epistemicídio? É você negar os saberes ancestrais. Né? E aí entra muito é, toda, todo o acúmulo né? que a gente tem aqui na América, na África, né? que são acúmulos é, é, práticos, né? vão ser negados por essa ideia racional, essa ideia de ciência como algo que vem da Europa, como algo que, que hierarquiza, né? que quem sabe é quem, quem estuda, quem é letrado, enfim. Então, eu não vou entrar muito nessa noção de colonialidade do saber, mas para a gente entender como que é a colonialidade do poder, como esse poder capitalista mundial, colonial, que se estabelece aqui na América e na África, vão se sustentar, vão se basear nesse epistemicídio, nessa ideia de que o europeu é o... o o mais desenvolvido, né? E que os povos originários, os ancestrais, eles carregam a, a noção de inferiores e, e menos desenvolvidos, né? E a racialização vai estar tá na base do que chama de colonialidade do saber. Eu vou explicar cada uma dessas noções mais um pouquinho para frente. O que, que é essa ideia de colonialidade do saber? Essa noção de que existem pessoas que, numa escala, né? É, é, é, é... De, de, daquilo que eu estava chamando né, a atenção a partir da ideia da Butler, né, existem pessoas que são mais descartáveis que outras, que existem pessoas que têm é, menos direitos, que são entendidas como mais precárias, vidas que são mais precárias, vidas que não são entendidas como dignas, vidas que perdem a qualidade de vida, né, se vêm a morrer, ninguém se importaria com isso. Né? E a racialização é a base de se entender né, para esses estudos sobre colonialidade, a racialização é a, ch é a chave para entender o que, que seria essa colonialidade do ser. E aí, articulando esses três conceitos, né, colonialidade do saber, do poder e do ser, eu cheguei a essa noção, a essa ideia que eu coloco aqui, que é a colonialidade do poder punitivo. Né? O que eu chamo de colonialidade do poder punitivo na minha dissertação é a articulação dessa tríade, né, colonialidade do saber, do poder e do ser, fazendo com que os efeitos de poder da atualidade né, se mantenham desde essa perspectiva da formação do capitalismo né, para as atuais práticas de criminalização pelo Estado brasileiro. Né? E é isso que faz, é, é isso que explica então, o porquê os presídios estarem é, sempre é, abarrotados de pessoas né, não brancas, pessoas entendidas como pardas e negras, mas aí falando sobre todo aquele problema né, no, no apagamento do indígena e na inscrição do indígena como pardo.